Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite No Nossa Língua Portuguesa de hoje, um artista completo Cantor, compositor, instrumentista e ator Eu estou falando do pernambucano Antônio Nóbrega Diretor do Teatro Brincante Fez um espetáculo chamado Madeira, que cupim, não rói É nome também do seu CD o Antônio Nóbrega vai estar aqui conversando com a gente a respeito de uma série de coisas relativas à sua obra. No programa de hoje também o rei Roberto Carlos. Não tire esses óculos, dos óculos. O grupo Cidade Negra. Não saia daí porque eu volto já já. Língua portuguesa nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa nossa língua língua nossa língua portuguesa, língua portuguesa nossa, nossa, nossa, nossa língua nossa língua nossa língua nossa língua nossa língua nossa língua, nós, nossa língua. E nós vamos conversar com Antônio Nóbrega, pernambucano de Recife, né, que é diretor do Teatro Brincante. É isso. Aliás, eu queria que você começasse falando disso, o que que é essa essa relação sua com o Teatro Brincante. Explique para o nosso telespectador o que que é isso. Bem, o Brincante, na verdade foi criado há uns cinco anos atrás por mim e por Rosânia, né? Que além de ser a minha parceira matrimonial, é minha parceira artística também. E é um, é um espaço que eu, nós estamos fazendo é, lentamente, né? Ele abriga um teatro de 80 lugares, tem uma sala maior para exposições, para aulas. E lá eu promovia as apresentações dos meus espetáculos. Né? Mas aí eu tive sorte de que, por um lado... Eu, eu precisei de, de espaços maiores para apresentar o tipo de espetáculo que eu, nesse momento, é, mostro, né? Que são espetáculos musicais, que dependem de uma banda numerosa e dependem até de, para sustentar de um público numeroso. Então, o brincante ficou pequeno, né? Mas é lá onde eu apresentava espetáculos teatrais. E é lá onde eu promovo, então, eventos, eventos onde o Brasil sempre está no, no centro, né? no epicentro, digamos assim, desses eventos. É, e você, a partir desse trabalho, fez uh, alguns discos. O último que você fez está aqui comigo é o Madeira que Cupim Não Roy que é uma canção célebre, né, Do, de um grande compositor nordestino, que faleceu recentemente, né, o, é, o, o Capiba. É, né? o grande Capiba. O né? grande Capiba. E nesse, quando você apresenta o disco, você escreve aqui uma, um texto muito bonito, muito denso, você faz uma, uma espécie de, é um texto bem didático, né, para quem não conhece essa essa, essa cultura toda, ou para quem mal começou nessa cultura toda. E eu queria que você fizesse isso, transformasse essa didática que há aqui no texto, Passasse isso aos poucos, a gente vai conversar bastante aqui, para o nosso telespectador. Por exemplo, você fala aqui que esse disco é uma coletânea de frevos, cocos, maracatus e peças instrumentais. Então eu peço a você que diga para o nosso telespectador a origem de cada um desses, desses ritmos, a região. Vamos começar, por exemplo, pelo frevo, que é uma coisa que né, talvez seja mais conhecida aí. Bem, o frevo é o, é o gênero de música que se faz acompanhar pelo passo, né? que é a dança. Eu até no, no espetáculo Madeira e Copinó-Rói, eu, eu tenho um comentário sobre ambos, né? é? eu não vou poder fazer aqui, porque é um comentário até bem alongado. Mas, enfim, eu digo que a junção do, dos ingredientes que geraram o frevo e, e, o, e o passo, que foram o capoeira e a banda, proporcionaram ao Brasil um verdadeiro milagre que são justamente essa, esse, esses, dois, esses dois elementos. Né? E o frevo é uma música da maior importância, né? a música da melhor qualidade. O compositor de frevo é, um, é sobretudo, um grande orquestrador, é um grande arranjador. E, em contrapartida, ao seu lado está a dança, né? o passo do frevo, que hoje é, um, é, um, é uma dança que guarda em seu bojo mais de 70, 80 passos. Né? Eu digo até às pessoas que, no dia que a gente tiver uma dança clássica brasileira, o freio vai ser um dos componentes, quer dizer, o passo, a dança, vai ser um dos componentes mais importantes dessa dança brasileira. É uma dança que, que permite passos no chão, é uma dança que permite saltos, enfim, ela vem da capoeira, e a capoeira, por si mesmo, já é uma dança, já é um esporte também riquíssimo, né? Por isso tudo, eu acho que o frevo e, a, e o passo são muito importantes para o Brasil. Você é bom nisso, na hora de Sou. Não, é os Os pés? Não, ágeis. Comigo tem essa história, não. Eu, eu... Todo mundo lá de Recife, Olinda, nasce com isso? Como é que é esse negócio? Como é que é? Não, não, não, é, não é bem assim. Não é. é claro é. que, pois nós pelo fato de a gente ter, digamos, o, o carnaval, é. uma festa que não se restringe àqueles três dias, né, mas uma festa que toma praticamente dois meses, né? Então, quer dizer, as pessoas têm a oportunidade de cultivar essa dança, essa música com intensidade que outras regiões do Brasil não têm, né? Mas isso não quer dizer também que todo pernambucano dance, dance o frevo. Não quisermos, né? Eu né? é. quiser aí, o que assim fosse, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o frevo tem autoridade cultural para ganhar o Brasil. Assim como, por exemplo, o samba. Né? É uma, é uma dança, é uma música que não se limita a um determinado período. Assim como o baião também não se restringe só a época do São João, embora nessa época ele seja é, mais explorado. Eu acho que o frevo e, e o passo do frevo é, tem dentro de si uma dimensão para ser uma música que vai ser tocada o ano todo, para ser dançada o ano todo. E o coco? Vamos falar um pouquinho do coco, dos Maracatu. Bem, o coco é uma, é uma dessas danças, por essa palavra que eu não gosto, emergentes. Sim. Se bem que já no, no, desde o <risos> século passado que o coco existe, é. mas ele está se tornando muito presente agora. Quer ver aqui o, a, a batida do coco? Todo mundo conhece, né? Ya, ya me dá teu remo, teu remo pra eu remar. O remo caiu, quebrou, se o no alto do mar. Isso é um tão, é um coco. Né? E o coco, tanto pode ser, sobretudo, cantado, e ele aí origina o coco de embolada, né? que é o embolador que tece os versos. E existe o coco de roda, e esse é mais dançado. Né? E eu tenho os dois no, no espetáculo. né? Oh. Precisamente, no Madeiro eu apresento um coco chamado o coco da lagartixa. Ah, o coco do lagartixa. É, são versos assim, né? falando da, da, da nossa amiga lagartixa. Daqui a, lagartixa. Daqui essa palavrinha, <risos> a palavra é boa para você. É, exatamente. <risos> eu vou interromper um pouquinho, vou falar no próximo bloco sobre um problema chamado plural. Né? Depois eu volto a conversar com o Nobrega aqui. Ah, Noção de singular e de plural, todo mundo tem, é claro, todos sabem, todos sabemos que a grande marca do plural em português é o S. Não é? O artigo, por exemplo, colocado no plural antes do substantivo plural, o menino, os meninos e por aí vai, isso é básico em português. Às vezes, algumas palavras nos traem, como, por exemplo, a palavra Patins, que andou na moda aí, a garotada andou usando isso, e não sei por que virou moda falar o patins, como se fosse uma coisa só, como se fosse o nome de uma coisa só. Na verdade, patins é o plural de patim, então eu não posso falar o patins, e sim os patins, ou então o patim, não né? Não sei por que virou moda aí dizer o patins. Tem acontecido isso em relação à palavra ciúme, muita gente tem dito o ciúmes, ou ciúmes, né? Isso gera confusão. Agora, existe uma palavrinha imbatível nessa história de plural e o nosso querido Roberto Carlos vai mostrar pra gente e vai mostrar direitinho que palavra é essa. Preste atenção, daqui a pouquinho eu converso com você. Você ouviu aí o Roberto cantando um trecho da música O Charme dos Seus Óculos. E já no título, tudo bem. Por quê? Porque óculos é plural, plural de óculo. Pode procurar nos dicionários. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar, você vai descobrir isso. Óculos é plural. E se é plural, o artigo deve ser colocado no plural. Os óculos. A letra todinha é feita dessa maneira, tudo que diz respeito à palavra óculos aparece no plural. Roberto não erra isso, parece que ele faz questão de, de acertar, de pronunciar direitinho para que ninguém pegue no pé dele. Ônibus. Como é que fica? Ônibus é plural ou é singular? Ônibus é plural e é singular. Aí a história é outra. Se eu disser o ônibus, singular. Se eu disser os ônibus, plural. Lápis. Como é que fica? É singular ou é plural? É singular e é plural. O lápis, os lápis. Uma que deixa muita gente enrolada é a palavra giz. Giz termina em z. Como termina em z, o som desse z de giz é muito próximo do som do s de lápis. E aí pinta a confusão. Será que giz tem plural? Giz tem plural. O plural de giz é gizes. Aliás, é a regra. A palavra que termina em z, em português, faz o plural com acréscimo de como é o caso de luz, por exemplo, plural de luz, luzes, não é? E por aí vai, plural de gravidez, que é uma palavra que deixa muita gente atrapalhada. Gravidez, gravidezes, duas gravidezes, ela teve duas gravidezes complicadas. E de qualquer maneira, voltando aos óculos do Roberto, os óculos, estes óculos, meus óculos, sempre no plural. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. E nós estamos de volta para continuar a conversa com Antônio Nóbrega, né? E a gente vai aproveitar aí o, o finzinho do outro bloco, né? A gente falou da lagartixa, que é uma palavra perigosíssima, é, né? Como Cariceira. é que é o um coco da lagartixa? Como é que é? Mas dentro, João Chama não... assim, né? Coco da lagartixa. É, coco da lagartixa. Então vou cantar, né? Eu Sim, Maria, claro. né? Então que... Uma lagartixa, ela era comportada, saía a boca da noite, chegava de madrugada com a saia na cabeça, com a saia na cabeça, chegava de madrugada, eu vi uma lagartixa que queria se casar. E me pediu em casamento, mas mamãe jurou não dá. Ela fuge com papai papai, suas filhas suquiaram. E ela fugiu com o papai, a fichinha, e sua filha sufriam. Eu vi outra lagartixa na varanda de um sobrado. E ela estava namorando junto com seu namorado, assentada na cadeira, e o rabão é pendurado. Assentada na cadeira, e o rabão é pendurado. Aí por aí vai, né? Isso lá é, é isso é cantado também no meio da, das feiras. Como é que é esse tipo de coisa? Isso é super. Todo mundo conhece, canta no dia a dia? Como é que é? Não, eu acho que é uma memória hum. assim, digamos assim, coletiva em que esse universo ainda está presente. Não é? hum. Mas, quer dizer, houve um hiato nos, nesses últimos 20 anos em que essa memória ficou um pouco como que bastante encoberta. Não é? Por quê? Não, eu acho pela própria história do Brasil. Hum. Não é? Mas agora, quer dizer, com uma, uma série de circunstâncias vieram a favorecer certa forma, a, a retomada desse universo. Né? Não que eles tivessem desaparecido, né? por exemplo, um, um fato que ajuda muito, a, a própria presença de Ariano Suassuna na Secretaria de Cultura de Recife, né? de provocou uma, uma, a... o papel que ele tem dado, que é do, não no papel, enfim, o, o que ele tem feito pela cultura popular da região. Né? Ultimamente em Recife, existem vários grupos que tem no coco um dos seus elementos de referência, né? o caso do Mestre Ambrose, é o caso do Cascabulho, é o caso de uma grande conquista que esteve até o que chamada Selma do Coco. O meu próprio trabalho também, na pancada do Gansal, o meu primeiro trabalho no um disco, é na verdade um coco. Né? De maneira que ele esteve sempre presente, mas só agora, digamos, a, a cultura, de, de certa forma, mais oficial, está tá mostrando é, lá no ia, Brasil. Eu ia perguntar isso a você, porque o Ariano Suassuna é radicalíssimo nessa coisa da da identidade cultural, né? Ele não abre mão de, dessa dessa posição. Eu acho que ele tá tem toda a razão do mundo, né? Quando você fala dessa coisa dos 20 anos aí, tem um pouco a ver com essa americanização forçada, essa coisa toda? Isso chegou lá ou não? Eu estou enganado nessa... Não, análise. chega, chegou lá, está entendendo? Infelizmente é. chegou, né? Inclusive, quer dizer, esse negócio, o discurso que se faz em torno da globalização é muito curioso e esquisito, né? Esse negócio, porque, pelo que eu entendo, globalização é o que? É um conceito de nações, né? Afinal, o globo hum. reúne não sei quantas nações, né? E a gente, quer dizer, pelo menos pelo, pelo campo da cultura... Eu não vejo esse concerto das nações, por exemplo, tocando na rádio, né? O que eu vejo é a música americana de má qualidade e música brasileira, não digo de, de, de, de qualidade duvidosa, pelo menos, na, na maioria, né? Imagine você se a gente pudesse escutar na rádio, boa música hindu, boa música alemã, boa música francesa, né? Então, realmente, a gente teria aí um processo de globalização mesmo intenso. E voltando um pouquinho, você falou da embolada, eu me lembrei aqui do Manezinho Araújo. O que, que ele significa para você e para a região? E ele é uma dessas pessoas que, a semelhança de Luiz Gonzaga, quer dizer, não teve a notoriedade toda de Luiz Gonzaga, né? E, mas como também Jackson do Pandeiro. E ele trouxe um pouco desse, dessa embolada para... Eu, eu, eu até conheço pouco o era hoje não né? Particularmente eu conheço mais o Jackson do Pandeiro, o Luiz Gonzaga. Mas sei que, que o trabalho que, que ele fez, quer dizer, a devoção que ele tinha ao coco de embolada, né? Foi muito importante e, e ajudou um pouco a, a divulgar esse gênero, né? Eu vou precisar interromper um pouquinho, vou fazer um intervalo, mas na volta eu vou querer conversar com você sobre a influência ibérica na, na cultura do Nordeste. A gente já volta. A nossa língua, nós, nossa língua. E nós estamos de volta para conversar, é o último bloco, Antônio, Antônio Nóbrega, né? É, conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, tinha anunciado aqui uma discussão sobre a influência da cultura ibérica no Nordeste. Fala um pouquinho para a gente disso. Você diz isso, você escreve sobre isso no, é. seu, no seu encarte e tal. Ela é, é, é consideravelmente muito importante, né, principalmente no Nordeste. E uma das raízes dessa cultura ibérica é a, a, a raiz árabe, quer dizer, um dos elementos né, presentes nessa cultura ibérica. E esse elemento árabe chegou chegou muito, de uma maneira muito forte no Nordeste do Brasil. né? Não fosse isso, na, nas músicas que eu tenho no disco, que, que tem essa lembrança, há uma, há uma cantiga de sete séculos de vida é uma cantiga uma é uma cantiga que é na verdade ela foi registrada ou escrita por um rei chamado Afonso X o Sábio né e está presente naquela célebre coleta nas Cantigas de Santa Maria então eu, eu e o poeta amigo meu de Recife Wilson Freire fizemos uma versão dessa música né e apresentamos como querendo relembrar então a presença marcante dessa cultura em nossa cultura. Você pode mostrar um pouquinho pra gente dessa? Pronto, é. abrição de portas, é. né? É isso. Salve essa casa, nobre morada, nova jornada. Vamos começar. Nossa festa vai principiar. Com rabecas, bombos e violas, hoje aqui viemos festejar, render graças à vida nessa hora. Abram as portas para o meu reizado, cantos e luas vamos entoar em cima disso, já no gatilho, loas, toadas, cantigas, vamos explicar para o telespectador o que, que é isso. É, loas, cantigas, não é? são um nome genérico. Há essas peças curtas não é? que estão presentes no Reisado, no, no Guerreiros, no Cavalo Marinho, no Bumbu Boi, que são espetáculos populares, presentes sobretudo no Nordeste. Não é? há, há, por exemplo, aquela cantiga do, do Coco da Lagatixa, é? é uma toada, é? a parte melódica dela. E é esse universo que, com características, com singularidades, com peculiaridades, que eu me atenho e que é a referência do meu trabalho de músico e também de letrista. Né? O que diz respeito especificamente à língua, né? é, a língua portuguesa no Nordeste talvez possa ser considerada mais, entre aspas, hein, antiga. Né? É, justamente pela por essa proximidade, Isso. Né? até pelo aspecto histórico, a colonização e tal. Como é que é, nessa formação dessa língua portuguesa, se é que se pode falar assim, essa língua portuguesa do Nordeste, como é que entra a contribuição de índios, de negros, nessa nesse caldo todo que é essa cultura nordestina, no que diz respeito à língua, o que, que você me diria disso? Bem, eu, eu não conseguiria, quer dizer, eu acho também não, não se conseguiu de certa forma, é quantificar né, a presença, por, por, por exemplo, no campo dos espetáculos populares, é difícil de quantificar o que é negro, o que é indígena, o que é ibérico. Né? Ah, naturalmente, num, num espetáculo maracatu, a proporção do elemento negro é maior do que o ibérico, como indígena, né? mas no caso da língua, eu, eu, eu não saberia. Eu sei que a presença, por exemplo, do lésbico, não sei se estou certo, né? Nas palavras do universo indígena é muito forte, né? Os veja você, por exemplo, nós temos lá, até não é uma palavra, não é uma palavra indígena, mas veja ela, ela, dentro do universo de um espetáculo que é de características indígenas, ela se presentificou. A pré a pré é um instrumento musical. Eu ia perguntar isso. Não é? é. Que é um arco e flecha, em que a flecha não sai do arco, e a percussão da flecha sobre o arco faz uma batida característica, né? eu sempre toco isso ali, de onde vim até que eu descobri o verbo pré-ar, né, que é capturar, que é, é prender, né, que era uma palavra provavelmente usada pelo capataz, pelo feitor, é. né, para prender. E depois, então, a arca e flecha, por... depois vem preagem, que era a captura dos índios. É. E, por consequência, então, né, não fosse isso, por exemplo, a palavra frevo, a palavra frevo é uma desinência do verbo frever, frever que é uma corruptela, digamos de, assim, de ferver. De ferver é. né? O povo geralmente coloca um Rzinho aí, Sim, que você é, sabe, é, deve é, saber mais do que o porquê. O né? oh, menino, sai daí, sai dessa água, tá a fervura aí, vai te queimar, não é? E, quer dizer, uma coisa errada não é ser uma coisa certa. Não, não, não é errado, é uma coisa diferente, diferente. É, uma coisa... é como o nordestino pronuncia é. muitas palavras. É. Em cima disso, que eu tenho uma lista aqui, queria que você me falasse dessas palavras, despranaviado, tramelar, frevedouro, azuretada, calunguejar, é. né? são palavras típicas do, do, do mundo do frevo, são invenções suas, o que, que é não, isso? Não, são palavras, quer dizer, algumas delas quase não se usam, despranaviado, despranaviado eu solto, né? é o cara solto, eu vou despranaviado, eu vou com tudo. Né? tramela é um passo do é. Né? Ah, é? É. é um, mas um eu já, passo já pensei bobagem. Né? Não, mas é, existe é. o acesso à tramela é. né? e vem da, da, da proximidade física do passo com o objeto. É. Calunguejar vem de calunga. Calunga é uma figura de um, de um boneco, né? E que lá, no, lá em Recife existe. É, um tipo de, de, de boia fria, digamos assim. Que, que nos caminhões, porque para as construções das casas se apõe muita areia nos rios, né? Aí os caminhões pegam aquele, aqueles caminhões cheios de areia e em cima dos caminhões vão então aquelas pessoas que vão depois tirar areia, né? Isso é um calunga, se deu calunga, calunga de caminhão, né? Calunga é o nome de um livro do Jorge de Lima, é, né? É, também, né? Recém-editado, né? Recém-reeditado. É, recém-editado, realmente é Re nós vamos falar com gente. Não, o Jorge Lima morreu em 1953, escritor paraibano, médico, escritor paraibano, assim, polêmico, mas está sendo revalorizado. E esse livro dele, que é interessantíssimo, foi reeditado recentemente. Pois bem, a Calunga, justamente, é aquela figura do maracatu, é uma figura de uma boneca, é uma espécie de reminiscência de um né? Maria dela até escreveu sobre isso, de maneira que palavra muito presente no nosso dia a dia, né, Calunga ainda é. Tá bom, eu lamento profundamente o tempo que né? mas é ótimo conversar com você. Essa cultura realmente é fascinante e o nosso propósito aqui é colocar a sementezinha aí na, na, na, na, na mão das pessoas para que elas se interessem pelo seu trabalho e por toda essa cultura vastíssima que nós temos. Cultura feita em língua portuguesa, sim, é. numa região muito rica do Brasil, culturalmente falando, que é o Nordeste. Muito obrigado a você tá pela a presença. Obrigado também. Fazendo... E vou conversar com você agora sobre uma coisinha que atrapalha sempre, né, muita gente na hora de usar a bendita língua culta, o bendito padrão formal da língua, a questão da concordância. Eu já disse aqui várias vezes que na língua do dia a dia no Brasil a concordância nem sempre é respeitada. Eu vou mostrar para você uma música em que aparece um verbo, o verbo existir, não é? Eu quero que você preste atenção na forma desse verbo, que pense no assunto, daqui a pouquinho eu vou comentar isso com você. Quem vai cantar para a gente é o Cidade Negra, vamos lá. Existem mais coisas, é perfeitamente possível entender isso, eles falam com muita tranquilidade aí, existem... E o verbo existir deve ser usado dessa forma, corretíssima concordância, existem mais coisas, o verbo existir tem sujeito sempre e, portanto, deve sempre concordar com esse sujeito. Se o sujeito é plural... Verbo existir, no plural, existem coisas, existem pessoas, existem situações. Verbo existir deve sempre ser flexionado e o pessoal do Cidade Negra aí canta direitinho. Agora a gente vai ver um outro verbo que nem sempre anda na linha e quem vai mostrar pra gente uma música é o grupo Camisa de Vênus. Preste atenção no que acontece com o verbo ser. Vamos ver. Você ouviu aí o Camisa de Vênus cantando, o ponteiro está subindo, está subindo, está subindo, mas a concordância não subiu não, a concordância desceu a ladeira. Ah, o pessoal fala aí, já era quase três, já era quase três, uma referência às horas, ao horário, indicação das horas. E o verbo ser, na indicação das horas, deve concordar com o número de horas, já é uma hora, já são duas horas, já são três horas, já são quatro horas, já são cinco horas. Portanto, já são quase, no caso, eram né? eram quase três horas. Eram quase três. Não foi feita a concordância aí. Aliás, essa letra usa essa construção várias vezes, vai mudando a hora, né? mas o verbo fica sempre como está, já era. Quase 3, já era quase 4, por isso o ponteiro está subindo, o ponteiro está subindo, mas a concordância não subiu nenhuma vez. Cuidado, meia-noite, meio-dia, singular, já é meio-dia, já é meia-noite. Cuidado, meio-dia e 47, singular, já é meio-dia e 47, vale o primeiro elemento. Duas e cinco, são duas e cinco. Cinco para as duas, são cinco para as duas. Cinco para uma, são cinco para uma. Uma e cinco, é uma e cinco, já é uma e cinco. porque já é uma e cinco? Vale o primeiro, o mais próximo, já é uma hora, já é uma e cinco. Não erre é mais a concordância do verbo ser na indicação das horas. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa, nossa, nossa língua.